Bande Guru Pada Dondam Hakta Binda Saman Sri Chaitana Prabhu Bande Nitam sahodita. Si Nanda Sahodita Sri Nanda Nandanang nanda Vande Radhika Charano Dayam Gopija no Samayukta Binda Banam Manoharam Vanchakalpataru Shakibas in the Vibacha patita anang pavune bhavishnavi bhioho namo nama mu kan karoti bhaacha alang pangunglang jatki patam hang bande paraman andamado brinda hoy tu siddhi bepiya hoy kesvascha snabhakti padhe devi sattvattvai namo nama naraayonamaskritto naruncaiva narottama Devim Saraswati Vasam Tatu Jayo Mudire Chankirtane Kishno Kotu Pudesh Gauri Prakasa Nicha Sadhanurakto Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksh Jagodvarun Deyam sadapari Parivavangna Mabish Tethas padam siva saranyam bhita tiham banuto pal bhavadhipuutam bande mahapurushate charana ravidam yat pada pallabano purna nuraagro sara shri krishna chaitanna prabhunita ananda siya adaita gada dhar Gaura sadihi gaur bhakta bindu shri krishna chaitanna prabhunita ananda siya adaita gada dhar Gaura bhakta hari krishna hari krishna Kishna Kishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Ajanulam vito bhujavu kanuka bodato Shankirtanai kavitaro kamala yataksau Dishamvaro Dijavaro Jugodharma Palo Bandbande Jagat Priya Karo Karuna Bhataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ram Rama Ram hare hare hari sura surair bandhito dibbarupam bhuksin chmuksin chada sinecham naranam Ganga, Taranga, Ajata, Kalapam, Gauri, Nirantar, Abigushi, Tobaam, Bhagam, Nara, Yuno, Priya, Manang, Madap, Bharam, Baran, Sipura, Bagi, Badane, Lakshmi, Rjascha, Jasas te hides ambi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ramura. प्रेमान्यन्य छुरी तभक्ति विलोचने नौ संतहां सदैव हिदेश विलोकयंती यंगश्यम सुन्दरम मचिन्तगून शरुपम गविन्दमाधिपुरुषम तमाहम भयामि प्रेमान्यन्य छुरी तभक्ति सदैव हिदेश विलोकयंती यंगश्यम सुन्दरम मचिन्तगून शरुपम गविन्दमाधिपुरुषम तमाहम भयामि Gaudiya Gostipati, Gaudiya Gostipati Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Jagadguru disse A alma condicionada, através do seu esforço pessoal, ela não pode eh, encontrar a bênção, a auspiciosidade. Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada para Jagad disse que a alma condicionada não pode alcançar as bênçãos completas do Senhor pelo seu esforço pessoal. Se ela tentar, mesmo assim, tentar arranjar a bênção, a auspiciosidade, elas vão encontrar o contrário. Em nome dessa busca pela auspiciosidade, se elas forem sozinhas, seguindo a própria mente, elas vão cair. Não há outra maneira. Ela precisa seguir o Guru e o Vaishnava puro, porque esse é o arranjo do Senhor Supremo. É o arranjo do Senhor Supremo. Krishna Bhagavan arranja a distribuição de Bhakti através do seu próprio devoto. Pessoalmente, ninguém consegue alcançar Bhakti. Eu acabei de dar um, um Harikata em Bengali de Shambhava. e antes dei um em Hindi. É realmente impossível para uma alma condicionada proporcionar a própria auspiciosidade. Por isso nós dependemos do Guru do Vaishnava puro, pois eles podem arranjar esta auspiciosidade. Muitas vezes nós dissemos antes: Maharaj já explicou que somente o, eh, Krishna ele mantém o seu desejo, o seu livre-arbítrio. O resto é tudo controlado por Balarama, por Balaji Maharaj. Krishna só decide as coisas que ele deseja fazer. Muito bem, se Swarupa Shakti está dentro do Senhor Supremo, quando as energias do Senhor estão dentro dele, elas se chamam Shakti. Mas quando essa Shakti vem ao nosso coração ela é chamada de Bhakti então quando a energia do Senhor está dentro dele ela é chamada de Shakti quando essa Shakti de alguma maneira é distribuída aos devotos no coração dos devotos ela se chama Bhakti Swarupa Shakti e Bhakti não são diferentes elas são a mesma realidade então vocês estão vendo aqui a morada sagrada vocês estão em Navadwipa Seja, em Vrindavana, por exemplo, todos os damas Sagrados. Todos eles são manifestados por Balarama, por Baladi Maharaj. Ele é Sandini Shakti, ele é a potência da existência. As realidades dependem de Balarama. É ele que arranja todas as moradas secretas, todas as moradas sagradas. E elas existem eternamente e mesmo assim nós devemos entender que elas são é, elas estão baseadas em Balarama. Ele é a fonte das realidades. No Brahma Samhita, podemos ler. O Brahma Samhita é uma, uma, uma das escrituras mais elevadas que existem. É, é um dos livros mais perfeitos e autênticos da cultura védica. Por quê? Porque o senhor Brahma está assistindo. Você tem que, você tem que acreditar no Guru nos Vaishnava puros, não é? Você não pode enxergar o universo transcendental, pode? Você tem que depender da misericórdia do Guru e dos Vaishnavas. Pelo seu uh, esforço pessoal, você não pode ver o Dhamma Sagrado, a forma realmente eterna das, dos locais dos passatempos de Krishna ou de Mahaprabhu. Tudo isso depende da misericórdia do Vaishnava puro. Então Balarama é Shandini Shakti. Ele é a realidade. Ele é os Damas Sagrados, as moradas do Senhor Supremo. O senhor Brahma não está inventando uma história. O senhor Brahma, o texto do Brahma Samhita, que é pronunciado pelo senhor Brahma, não é uma invenção. E o próprio Mahaprabhu, o próprio Shri Krishna Chaitanya vai dizer que o Brahma Samhita é uma das mais elevadas escrituras. Por que ele diz isso? Porque ele é o Senhor Supremo. Ele é não diferente de nandan Krishna. O Sr. Brahma vai observar tudo. Os quatro versos principais do Bhagavatam, vocês se lembram? Falam sobre isso. Tocam esse ponto. Através do teu esforço pessoal, você não consegue ver. Eu, Krishna vai lhe dar a bênção e você vai conseguir enxergar. É o próprio Krishna que diz isso ao Senhor Brahma. Todos os segredos do conhecimento relativos aos passatempos de Krishna, dos nomes de Krishna, do Dhamma Sagrado, das moradas eternas do Senhor, todos esses segredos são só revelados pelo próprio Krishna. Então não, está falando, não estamos falando só de Gyan, de conhecimento, mas de Vigyan, de conhecimento realizado. Vigyan significa... Você tem uma realização plena, porque aquele conhecimento se tornou uma sensação interna no seu coração. Então, aquilo que o senhor Brahma está observando, ele está observando os diferentes damas do Senhor Supremo. Ele não está inventando nada, ele não está inventando uma filosofia. Ele vai descrever para nós no Brahma Samhita, aquilo que ele observa, aquilo que ele enxerga, aquilo que o senhor faz com que ele possa enxergar. Ele vê todos os passatempos de Krishna. Então, todos os segredos. Então, qual é o segredo de todos os segredos? Brajaprema. A relação entre Radharana e Krishna. O amor dos habitantes de Vrindavana pela personalidade de Deus. Então, Maharaj está falando de uma expressão em sânscrito que significa: aquilo que é dito é aceito. Então, os quatro versos do Bhagavatam você poderia discutir por um tempo indeterminado. Eles têm milhões de significados. Muito bem. Eu não posso enxergar a morada eterna de Krishna através do meu próprio esforço. Ele é Vasto, ele é uma realidade transcendental. E nós falamos sobre isso hoje de manhã, que uma partícula de poeira de Goloka Vrindavana ou dos do universo transcendental de Vaikuntha é mais valiosa do que toda a soma de todos os universos materiais. Você pode colocar todos os universos que existem de um lado, e do outro lado da balança, uma, uma partícula de poeira do mundo transcendental. E uh, os mundos materiais não podem competir com essa partícula. Mas é muito difícil alcançar essa partícula. Nós pensamos. o valor das coisas, dos prédios, da terra, do ouro, da prata. Mas como você pode calcular uma partícula de poeira do Dama Sagrado? Você não pode calcular isso. O que você quiser estimar falhará. As suas, seus cálculos serão é, infrutíferos. É por isso que o Udhava, Udhavadi Maharaj, pediu para receber uma, uma partícula de poeira dos pés de lótus dos Vrajavasis. E o Sr. Brahma também diz isso. Eu quero uma partícula de poeira do Vrajadama. Quem pode me dar isso? É raríssimo. Você não pode conseguir isso à força. Então está escrito. Udhavadi Maharaj vai dizer. Eu quero receber uma partícula de poeira dos pés de lótus das gupis. O Sr. Brahma diz isso. Eu tentei com todas as minhas forças. Eu fiz as maiores austeridades por muito tempo, por milhares de anos, mas eu não consegui receber essa partícula de poeira. Yudava diz, Asama, ho todos os shrutis os mritis estão todos procurando, as escrituras sagradas, sagradas estão procurando as partículas de poeira dos pés de lótus de Krishna ou de Shri Matiradharani. As próprias escrituras personificadas oram para receber essa partícula. E é por isso que o senhor Brahma diz se o senhor me permitir nascer no, no, no Vrajadama, na, na morada de Vrindavana, no Dama Sagrado de Vrindavana, como uma, uma plantinha no chão. Até hoje. Isso não é uma história. Buda vai estar no Unda Kunda, Udav Kunda. E ele pode te lidar a sua visão, se você tiver 100% de fé, de fé nos Vaishnavas puros. As glorificações do Bhagavatam não são inventadas. Se está escrito isso no Bhagavatam, que ele está ali numa forma de vegetal, é porque ele está ali, Nesse lugar de passatempo Vrindavan. Né? Então, Maharaj está falando agora de depois que Krishna abandona o corpo material Krishna abandona o corpo material, não, perdão abandona o mundo material então alguns sábios vão procurar Udhava Udhava de Maharaj Por quê? Porque Krishna o deixou como um, o seu representante no mundo material ele era o candidato perfeito para ser esse representante de Krishna pois ele vai seguir 100% Krishna Uda vai seguir Krishna totalmente numa condição vital ele tem a própria forma de Krishna ele é muito parecido com Krishna mesmo vivo ele tem a forma de Krishna ele só não tem a joia, a castuba pendurada no pescoço. Mas quase todos os outros qualidades e características de Krishna ele te manifestava. Amanhã Maharaj vai explicar mais sobre isso. Então, quando esses sábios quiserem encontrar com Uddhava para ouvir Bhagavad-kata, para ouvir seu Harikata sobre Krishna, ji Maharaj, ele tinha aceitado todos os ensinamentos de Krishna. De manhã, todos os dias de manhã nós vamos discutir os últimos ensinamentos a Krishna, de Krishna a Uddhava, o que ele disse para Uddhava antes de deixar o mundo material. Então. se nós podemos cantar os santos nomes com todo o entusiasmo com toda a pureza Udhava se manifesta então esse sábado, esses sábios se sentaram e começaram a cantar os santos nomes com toda a força Krishna Sankirtana Udhava Ji Maharaj se manifestou de dentro dessas plantas ele apareceu desse arbusto e todos os sábios estavam dançando e eles pediram e Udava Maharaja aceitou falar Harikata para eles e até hoje Udava está lá seria necessário estabelecer a gravidade do Parikrama do Dhamma da Morada Sagrada de Krishna e o que é o Dhamma? O que você pode receber se você fizer esse parikrama? Bhakti Vinoda Thakur Antes de deixar este mundo material Srila Satchitananda Bhakti Thakur Deu instruções precisas a Bhimala Prashad a Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ele disse, você vai ter que uh, organizar o parikrama da morada sagrada de Krishna. Você tem que fazer em modo que as pessoas se sintam atraídas por maya pura, por Vrindavana. Então, Bhaktananda Thakur usou uma, uma, uma ideia especial. Ele falou de um desenvolvimento desta a, a, desse Dama Sagrado. Na verdade, é uma palavra material uh, que não deveria ser usada, para, que não precisa ser usada para o Dama Sagrado, pois o Dama Sagrado é eterno. Mas ele dá essa instrução para Bhaktisiddhanta, dizendo: arrume o Dama para que as pessoas possam chegar até aqui, para que hajam escolas, para que hajam uh, abrigos, apartamentos, casas, para que as pessoas possam ficar aqui. e você vai ter que estabelecer o Dweva Varnashram. Este fato não está totalmente relacionado com essa discussão. Mas Bhakti falou sobre isso e nós estamos mencionando. Esse ponto não está relacionado diretamente com o Dhamma. Bhakti queria dar instruções a Prabhupada. Você tem que... Uh, você vai ter que organizar o Varnashram de acordo com a natureza das pessoas de acordo com a natureza você pode se tornar um Brahmana não um Varnashram ligado a descendência familiar sim as qualidades de cada um individuais de acordo com as qualidades individuais de cada um então, muitos Puranas, textos sagrados, tratam desse ponto. According to you will have to discover, you have to understand who is Brahman, who is Kshatriya. Então, aqueles que são Vaishnavas puros, está explicando uma Maharaj. Eles não podem ser comparados com os Brahmanas. Mas o Vaishnava, o, o Brahmanismo está contido no Vaishnava automaticamente. Assim como dez rupias estão contidas, dez rupias. Então no número 100 está contido o número 10, assim como no Vaishnava está contido as qualidades do Brahma, estão contidas. O Vaishnava também tem extra qualidades excelentes, porque o Krishna Bhakta, o devoto de Krishna, pode receber todas as qualidades do Senhor Supremo. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. O Krishna Bhakta pode receber todas as qualidades do Senhor Supremo, é algo natural, claro que o devoto não vai poder fazer Rasa lila ou fazer a criação, não é isso, isso é reservado exclusivamente ao Senhor Supremo, isso é algo exclusivo do Senhor Supremo, isso é algo exclusivo dele. Mas mesmo assim, o devoto puro pode receber todas as qualidades do Senhor Supremo. Se eles mantêm essa pureza, essas qualidades, não é que eles recebem essa qualidade e se tornam o Senhor Supremo, eles serão como representantes dessas qualidades do Senhor Supremo, que se manifestam em seus corações pela misericórdia de Krishna. Então, não se trata de uh, verificar a, a linhagem hereditária. Se um jovem tem se ele é filho de Brahmanas, ele tem qualidades de Brahmanas, ele é um Brahmana. Mas se ele não é filho de Brahmanas, mas tem qualidade de Brahmanas, também ele é um Brahmana. Nós não vamos discutir tanto isso hoje. Então, mas Bhaktivinoda Thakur deu essa instrução antes de abandonar o mundo material, você precisa arranjar o parikrama dos lugares sagrados, do dhamma, dhamma parikrama, ele é um dos procedimentos através do qual, um dos principais procedimentos através do qual a alma condicionada pode receber misericórdia, porque o dhamma sagrado é mais misericordioso do que o senhor supremo, porque o senhor supremo é guru Tattva. ele é o próprio baladeva, ele é o próprio balarama, então, a morada sagrada, os lugares onde Krishna faz seus passatempos, são o próprio Balarama. Então, eles são o guru, pois Balarama é o guru original. Para entender o que é Bhakti, para encontrar um bhakta, um devoto, para ouvir o Harikata Puríssimo, levaria muito tempo. E as pessoas poderiam dizer, meu Deus, não é possível, eu não entendo essa filosofia muito elevada, como é que eu vou avançar filosoficamente? É mais prático se você arranje, para que as almas condicionadas façam o parikrama ah, dos, dos lugares sagrados, dos passatempos de Krishna. Muito bem. Através desse Dhamma parikrama, se eles não cometerem ofensas, eles podem avançar. Especialmente em Navadvipa, pois aqui esta realidade não aceita ofensas. Mas se você fizer erros em Vrindavan, é um grande problema. Radharani não desculpa, se você comete ofensas em Vrindavana. Mas Chaitanya Mahaprabhu é a manifestação da misericórdia de Krishna. Então Bhaktivinoda Thakur disse, traga, venha, as almas, traga as almas condicionadas aqui, aqueles que não conseguem cantar os santos nomes, se eles pudessem ficar, ouvir o Parikrama, ouvir o Harikatha, mesmo que eles venham só por sete dias. Em sete dias, eles pelo menos têm a oportunidade de ter uma associação com o um devoto puro durante uma semana. Eles estão cantando os santos nomes, ouvindo o Harikata. Eles podem ir aos lugares de passatempos de Chaitanya Mahaprabhu e ouvir as explicações. Assim eles podem receber um nível de misericórdia. E Bhaktinanda Thakur dá essa instrução a seu filho, Brimala Prashada. E ele diz, meu Prabhu, ó oh meu senhor, ele diz, a Bhaktisiddhanta, você tem que arranjar este parikrama, esta peregrinação no Dhamma Sagrado. E depois disso, Bhaktinanda Thakur diz, Sim, então Maharaj está explicando que o dama é muito importante, porque é ligado ao balarama. É baladeva tattva. Você é precisa entender isso. Entenda também que a alma condicionada, a diva. Agora nós estamos fazendo um parikrama no samsara. Nós estamos indo para diferentes mundos, nascendo e morrendo com diferentes formas, passeando pelo universo material. Essa não é uma forma de parikrama. É a natureza da alma fazer peregrinações, viajar pelo tempo, pelo espaço. Então, quando nós recebemos a oportunidade de descobrir a nossa forma eterna, fazendo parikrama no é um, dama Sagrado, no local de passatempos de Krishna, nós recebemos muito mais benefício. <tos> Eu disse, não Você pode lembrar. Você então a alma condicionada está sempre viajando. Às vezes ela é um povo, um animal submarino. E quando você é um tigre na floresta africana ou como um chacal, você sabe dizer. Você pode garantir que você nunca esteve nessa forma? Então, nós estávamos explicando que Ramanuja, quando era criança, um fantasma entrou na filha do rei de Madurai. E durante três dias ele ficou dentro dela. E ela ia se casar. E o fantasma estava possuindo o corpo dessa princesa. Quem vai se casar com ela agora? Então, o que acontece? Tomar, a está falando deste fantasma. Por favor, concentrem-se. O fantasma vai falar. Se você puder me dar a água que lavou os pés de algum devoto puro, eu posso ir embora. E ele sugere, a gente pode dar a água de Jadavacharya. E ele diz, não, não vai adiantar nada. Eu não posso pegar a água dele, dos que lavou os pés dele. Ele não é um Vaishnava, ele é um Mayavadi. Ele foi uma cobra na última encarnação. Na última vida, de Vacharya era uma cobra. Porque ele comeu os restos do prato de um Vaishnava, ele recebeu um corpo humano. Ele é inútil, ele era uma cobra. Eu quero a, a, a, a água que lavou os pés de Lakshmandishi, de Ramanujacharya. Mas, nossa! Esse rapaz é um menininho, você está rejeitando a água dos pés de lótus do mestre dele. Então naquele momento a inveja começou. Ele falou, eu sou o mestre, eu sou um brâmana, eu estou ensinando Vedanta e o fantasma vem pedir a água de, dos pés do meu aluno? Pensou esse falso mestre, hum? que na vida passada tinha sido uma cobra segundo o fantasma. Ele se sentiu insultado. E aos poucos, a inveja dele, o ciúme dele, cresceu. Então, em vidas precedentes, a gente não pode dizer que forma nós tivemos. Você pode dizer? Você não pode dizer. Você não tem como provar. Então, nós somos todos almas fazendo parikrama, ou seja... Almas condicionadas peregrinando por dentro do universo material. Sem parar. Por tempo incalculável, nós estamos é, ambulando, deambulando pelo universo material. Então, nós, nós que estávamos fazendo o samsara parikrama, o parikrama do do universo material, nós agora deveríamos desviar, ir na direção do Dhamma Parikrama se você fizer isso você vai receber misericórdia até hoje Ashwatthama o filho de Dronacharya o corajoso Ashwatthama até hoje Ele está servindo o Dhamma Sagrado em Vrindavana, eu estive lá eu fui até lá, mas eu não vi o Ash Ashwatama. Às vezes ele aparece. Às vezes ele dá a sua visão, a misericórdia da sua visão. Então, Ashwatama até hoje, ele está cantando os santos nomes em Vrindavana, em Vishaygaon. É no nordeste de Nandagawa, onde existiu a cidadela do pai de Krishna, de Nanda Maharaj. Muito, pouquíssimas pessoas foram lá. Pouco sabem onde fica esse lugar. A está lá. Porque o Senhor Supremo Maharaj está explicando a glorificação do dama Sagrado. Mas o Senhor Supremo não se sentiu inclinado a desculpar os crimes e as Vaishnava paradas, as ofensas aos Vaishnavas. Ele matou os filhos de Dropa de dormindo. Ele cortou suas gargantas dormindo, A Shotama vem e corta as gargantas dos cinco filhos de Hidropada, e Krishna não o perdoa. Ashwatthama comete inúmeras ofensas. Ele quis matar os cinco Pandavas. Depois, ele lança uma brahmastra quando Parikshita Maharaj estava dentro do ventre, de Uttara, de sua mãe e Krishna é o salva dessa maneira a comete Deus um pecado monstruoso atrás Deus do outro Deus. e o senhor vai ficando irado com ele como o caso de Mahaprabhu e Chapal Gopal. Gopar, que fica todo leproso por ter ofendido um Vaisnava. E ele pede, por favor, me dê, me dê é, misericórdia. E, e Mahaprabhu responde, você, por tempo indeterminado, você vai sofrer. Enquanto você não se desculpar da sua parada, da sua ofensa aos pés de lotes de Vasacharya. ele é meu coração, o Senhor não desculpa aqueles que cometem a parada. A menos que a pessoa se desculpe com aquele que ela ofendeu. Então, os munis e os rites vão dar esse conselho para Ashvatama. O Senhor Supremo não está disposto a lhe perdoar agora. Então vá servir, Vrindava. Hoje ou amanhã, o Senhor Supremo vai lhe perdoar. Quando Jagai Madai. Quiseram confirmação, Senhor, por favor, você me desculpou? Como que eu posso saber que você me desculpou? Como eu posso saber que você me perdoou? Como eu posso realizar que você me perdoou? Se você pode servir o dama, então, o Senhor, você pode limpar todo esse terreno. Ele diz para Jagai Madaya, que hoje em dia se chama justamente Jagaymadae Gata. O pier de Jagai Madaya. Eles limparam aquele, pão, aquele pequeno porto. Eles pediram permissão ao Senhor Supremo para servir o Dama. Eu conheço muitos sadhus de Shambhava. Eles não têm um tostão. Mas por servir o Dama sagrado, eles recebem os pés de lotes de Krishna. Até hoje em dia. Eles têm somente um instrumento uma vassoura. Eles, clean, eles limpam o Dhamma. Eles se sentam lá humildemente, como Shamananda Prabhu, que também limpava o, o Dhamma Sagrado, Dhamma Seva, com vassoura. E um dia ele recebeu, ele encontrou, o que? Ah, um, um guiso que ficava numa tornozeleira de Radharani. Ele está limpando o Ele descobre essa joia que era parte da tornozeleira de Radharani. O serviço ao Dama é muito importante. O Senhor Supremo não vai lhe perdoar. Mas se você fizer algum erro, você pode servir o Dama. Pois o Dhamma é muito misericordioso e o Senhor Supremo vai mais cedo ou mais tarde considerar a sua sinceridade e lhe desculpa. Porque se Balarama, que é o próprio Dhamma Sagrado, lhe perdoa, Krishna também vai lhe perdoar, porque ele é Guru Tattva, ele é Dhamma Tattva, Dhamma Sagrado, Balarama. Então, Jagai Madhai, um, um dia desde eles atacaram Nityananda. Ah, ele vai aparecer sangrando, mesmo que o, seu, o corpo dele não seja feito de carne e osso. Mahaprabhu fica muito irado quando ele vê que Nityananda foi ferido. Mahaprabhu chama a Sudarshana. Jagai Madhai vem essa Sudarshana se aproximando. Mas Nityananda vai tocar os pés de Bagai, do Senhor Supremo. Ele vai dizer, nesse avatar a que você está agora você prometeu que você não vai matar nenhum demônio, você não vai lutar contra uh, o mal, ou que você não vai usar nenhuma arma. Todos os semideuses têm uma arma, mas Krishna não tem uh, uma, uma, uma arma, ele só tem uma flauta. Porque Krishna não vai exercer nenhuma eh, força, todos os demônios, Putana, Bakashur, todos são ah, ah, ah, eliminados, mas não através de nenhuma arma, isso eh, corresponde a uma filosofia muito profunda. Nandanand Krishna nunca matou nenhum demônio, nem Putana. Ele nunca matou o demônio Trinavarta. Mas você leu que Krishna matou, não é? Mas um dia eu vou provar isso com as escrituras. Em Krishna, nenhuma opulência se manifesta. As opulências estão contidas em Krishna, mas elas não vão se manifestar no seu avatar. Mas os passatempos de Krishna não contêm essas opulências. Isso está explicado no Chaitanya Charitamrita, portanto ele não usa armas, ele não usa sua própria força. Então existe esse verso que diz que externamente, aparentemente parece que Krishna mata esses demônios. Mas no Chaitanya Charitamrita ele diz: Krishna não mata ninguém. Você vê que Krishna mata. Mas é o próprio Vishnu que, que vai sair de dentro de Krishna e vai matar esses demônios. A personalidade, o corpo transcendental de Krishna não vai fazer essa ação. É Vishnu que sai de dentro dele e ataca esses demônios. Mas Krishna não faz isso. Narayan é quem uh, mata esses demônios. Mas ninguém sabe disso. Só os Vaishnavas revelam isso no Chaitanya Charitamrita. O Krishna está sempre ocupado em cantar em tocar sua flauta, em seus passatempos de doçura infinita. Madhur então Madhuri Lila, Madhur. esse passatempo de doçura, é o, é o, o fator, é fator proeminente there, dos passatempos de Krishna. Overpower. As opulências estão lá, mas elas não vão se manifestar de maneira excessiva. Por quê? Porque essa qualidade da doçura transcendental de Krishna encobre as opulências de Krishna. A doçura do Senhor Supremo encobre as suas opulências. Assim, não há nada que crie um drama, pois Madhuri é sempre doce. E as opulências de Krishna, no caso dele matar um demônio, é como uma vitória sobre alguém que o ataca, não é? Isso não pode fazer parte de Madhuri lila Não. Em Madúria não existem essas histórias. Quando elas acontecem, nos passatempos de Krishna aqui na Terra, é o próprio Narayana quem vai é, eliminar os domínios. Então a alma condicionada está fazendo o Samsara Parikrama. Ela está peregrinando pelo Samsara, pelo ciclo de nascimentos e mortes. Mas se você conseguir fazer o Dhamma Parikrama, você pode se liberar. Desse ciclo de nascimentos e mortes. Esse ciclo vai chegar ao fim se você fizer o parikrama dos locais sagrados. Mas qual é o ponto principal? As almas condicionadas, elas não acreditam que exista uma energia espiritual, que existe um mundo espiritual. Eles acreditam em dólares. Eles acreditam na própria potência, na própria eficiência, no próprio trabalho. Mas eles não acreditam na realidade espiritual. Ah, o Guru e os Vaishnavas falam isso? Ah, tá bom. Mas no coração, lá dentro, eles não aceitam. Que Krishna existe, que o Dhamma de Krishna existe. Que um dia, quando abandonarmos o corpo, o nosso objetivo seria Krishna. Por quanto tempo nós vamos ficar dentro desse corpo? Mas a alma condicionada não está pronta para acreditar nessas verdades, mesmo que ela escute isso vida após vida. Quando você vem de fora, quando você vem do Brasil para cá, você precisa de um visa, não é? De um certificado, um documento. Se eu da Índia vou até a América, eles aceitam meu dinheiro, não? Eles falam, isso aqui é papel para nós, isso aqui não vale nada aqui. Se for nos Estados Unidos com rúpias no bolso, com dinheiro em dinheiro, eles não vão permitir. Você tem que ir aqui e usar dólares, troque seu dinheiro. Então nós, Vaishnavas, nós temos fé nesse tesouro transcendental essa propriedade imaterial, a Prácrita. Mas os materialistas não eles acreditam. Eles dependem em dólares, em dinheiro, nisso, naquilo. As pessoas materialistas são assim, eles gostam de acumular coisas materiais. Mas eles não entendem que se você vai para algum outro país, eles vão te dizer, eles vão responder para você, ah, se você for para o mercado e vai dar Krishna, Nama, você vai pedir 10 quilos de arroz eles vão te dar? Se você for no mercado e quiser pagar 10 quilos de arroz com os santos nomes, com Krishna. Nama. O Krishna Nama é a maior das propriedades. Mas o, o lojista não vai permitir. Se você quiser dar para ele, se você insistir. Olha, eu vou te dar os santos nomes, você me dá 10 quilos de arroz? Não, eles não dão, porque eles não entendem o valor de Krishna. Eles não entendem que todas as propriedades que você tem, que se você for para um outro país, você vai ter que trocar o que você tem. O seu dinheiro é obsoleto em outro país. Da mesma maneira, quando você abandona o corpo, você vai para uma outra realidade onde os seus valores são obsoletos. Quem te dá passaporte para sair do mundo material? Ou para entrar em Vrindavana? Você precisa de um documento. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo material, nós temos que comprar uma propriedade transcendental. Nós temos que compreender a realidade transcendental. Mas essa... Essa propriedade transcendental é o Krishna-nama, é o Mahamantra, são os santos nomes de Krishna. Mas as pessoas não querem acreditar nisso. Aquilo que você chama de força de gravidade. Por quê? Porque a força de gravidade vai capturar os objetos, agir sobre eles. Qualquer objeto, qualquer objeto. Se você escolher dois objetos do mundo material, eles têm um link entre si. Você pode não igno pode ignorar isso, mas existe um link entre os objetos, uma conexão. Mas os planetas celestiais, eles também têm uma conexão. É como uma molécula. Então, existe uma força por trás desses fenômenos. O que você entende por te pelo tempo? O que é o tempo para você? O que você entende como tempo? Einstein dizia o tempo não é nada além de um movimento sabendo ou não sabendo nós não conseguimos é, enxergar, mas tudo está se movimentando dentro do tempo e do espaço mesmo que nós não consigamos enxergar e o tempo é a a a estrutura que contém esse movimento. Então, dentro desse gigantesco universo, existe um ponto central. E com base nesse ponto central, tudo, todo o resto está uh, uh, rodando. Mas as pessoas não conseguem conceber isso. Então temos que entender que o Dhamma é a prácrita. Que fazer o parikrama dos locais sagrados de Krishna e de Mahaprabhu são muito importantes. Mas como fazer esse parikrama? É só você ir até lá e começar a andar? Não. Eu já disse. Você não pode ver o dama sagrado com seus olhos materiais você precisa a sua consciência precisa subir não é que você vai lá olha tem umas pedras lá govardhana Kiriraj Maharaj. você presta reverências e você acha que você viu govardhana você vai ao govinda mandir e fala ai que lindo esse templo é isso que você pode ver mas a realidade espiritual você não enxerga o aprakrita vasto o espaço eterno, a realidade eterna. As pessoas materiais não podem ver tudo. Mas então o que nós fazemos? Não vamos fazer parikrama? Sim, você pode fazer, mas sob a guia de um devoto puro. Se eu estou por trás do meu guru Maharaj, se ele mostrar para mim, olha, aquela é a Chaitanya Mata. Veja, ele vai me explicar a importância desse templo. Quando, sob a guia de Nityananda Prabhu, o nosso Diva Goswami alcançou o sucesso ao fazer o Parikrama de Vrindavana. Como aconteceu isso? O Dama Parikrama de Diva Goswami Sob a guia de Nityananda, ele fez esse parikrama. Essa é uma pista. Essa é uma indicação. Você tem que seguir essa indicação. Você tem que seguir Balarama. E os devotos, os discípulos de Balarama. Está é explicado isso em Kirtana. Os pés de Lótus de Nityananda estão eternamente presentes e todos os seus devotos estão deitados e tomaram refúgio em seus pés de lótus. Então os pés deles também são igualmente importantes. Essa é uma chave. Você vai ter que fazer um parikrama sob a guia de Nityananda sobre a guia de um devoto exaltado que é um mensageiro que vem do Dama Sagrado. Se eu perguntar para você, se eu falar sobre os Himalaias, se você nunca tiver, tiver estado lá, como é que você pode explicá-los? Se você não tem uma experiência prática do Manasarova sobre o Monte Kailash, se você não tiver uma experiência direta, sobre a morada do Sr. Shiva, Manu Kailash, e sobre o Manasarovar que existe nos Himalaias, Você pode me ensinar? Como que você vai me explicar uh, os lugares dos Himalayas? Os semideuses brincam lá, você não pode ir até lá. Todas as flores que existem no mundo material, elas existem também nos Himalaias, mas nós não podemos alcançar esses níveis. São lugares secretos, cobertos de neve, impossível de impossível acesso. Se você não tem uma experiência prática, como é que você vai explicar sobre o Dhamma? Se você não tem realização sobre Deus, você não pode dar harikata. Eu não estou falando, quem está falando agora é Bhaktivinoda Thakur. Eu não estou falando, Bhaktivinoda Thakur escreveu o que eu estou dizendo, o harikata pode ser pronunciado pelos mensageiros eternos que vieram uh, do Aprakrita Jagat, do Universo Transcendental. Bolite não pode pronunciar Harikata, aquele que não veio de Goloka Vrindavana, aqueles que são os mensageiros de Vrindavana podem pronunciar o Harikata. Aqueles que não têm essa realização vão pronunciar uma filosofia seca, sem amor. Quem se interessa de ouvir uma, filosofa, uma filosofia sem Bhakti? Nós não temos tempo. Se você tem uma, uma, uma, uma, uma experiência direta com o seu bhajana, você pode me dizer. Mas essa experiência que você pode ter, essa bênção que você pode receber, só vem pelo poder do Guru. Eu posso dar exemplos incontáveis. Por exemplo, quando o Jagadananda Pandit quis ir até a Vrindavana fazer parik. Mahaprabhu falou, olha, não vá. Mas eu gostaria muito de ir. Prabhu, por favor, deixe eu ir. E Chaitanya Mahaprabhu não dava permissão. Por quê? Porque se o Jagadananda fosse para a Vrindavana, ele ia chorar. Onde está meu Gora? Onde está meu Gora? Onde está, está Mahaprabhu? Meu Guru, meu Mahaprabhu estava impuro. Então, Mahaprabhu pessoalmente disse: Não, você não pode ir. Porque ele sabia que aquele devoto ia chorar de saudade. No momento que ele se separasse, é que ele saísse de Nilachardam, de Jagannatha Puri, no caminho ele ia começar a chorar. Sentir a falta de Shaitanya Mahaprabhu. E ele vai fazer uma reclamação muito doce. Para quem? Para Rara Para Rara Anand. Então ele vai pedir para esses Vaishnavas são muito queridos para Mahaprabhu. e Ele diz, vocês são tão queridos para ele. Então peça a vocês para ele que ele deixe eu ir para a Eu nunca fui para a Aí eles vão até Mahaprabhu e falam, Jagadananda Prabhu quer ir ver Vrindavana, deixa ele ir. Então ele fala, ah, então se ele quer ir, deixa ele ir. Mas Mahaprabhu sabia que Jagadananda vai começar a sentir separação de Goranga, de Mahaprabhu. Ele diz, ok, deixa ele ir. Mas antes de ir, Mahaprabhu vai dar uma instrução especial. Depois que Jagadananda vai até Vrindavana, né? ele dá para Jagadananda um conselho especial, ele diz uma fração de segundo. Você não vai conseguir, você não vai, eu não quero que você deixe a associação de Sanatana Goswami. Você vai ter que ficar com Sanatana a cada fração de segundo, não deixe. Se você quer fazer parikrama, você tem que fazer parikrama sob a guia de Sanatana, cuidado. Por quê? Por quê? Você sabe? Porque Sanatana Goswami é o do símbolo de, de Sambandagyani. Ele é Sambandagyana acharya. E o que é Sambhandha? Conhecimento da nossa relação eterna com Krishna. Você acha que fazer parikam é pegar um carro, sair andando? Você pode ficar cansado se você sair andando, seu açúcar pode cair, seu corpo vai suar, mas é isso que você vai receber. Alguém diz, olha, o ekadashi é muito bom, eu consigo controlar meu corpo. Isso não é ekadashi. Ele faz ekadashi para aprender a controlar o corpo para receber saúde. Esse, com esse motivo, isso não é ekadassi. Ah. Jejuar é bom para a saúde, mas eles não sabem, nós estamos fazendo ecárdice para a satisfação do Senhor Supremo. Esse é o verdadeiro Então essas pessoas avançam, eles estão controlados por Maya. Eles não, eles não vão escutar o Vaishnava puro, eles não vão escutar o que Shambhava está dizendo. Eles falam, eles seguem as próprias regras e regulações. Então o Dhamma Parikrama não é um brinquedo. A cada fração de segundo que você esteja em Vrindavan, né, você vai ter que ficar com Sanatana. Né? Se você quiser ver as deidades ou fazer o parikrama, vocês têm que estar junto com o Sanatana. Por que ele fala isso? Se não desenvolver sambandagyan, conhecimento acerca da minha conexão com Krishna. Ok, às vezes os novos não têm sambandagyan, mas eles fazem o parikrama. Sob a guia de um, um acharya especial. Aqueles que recebem a misericórdia de Sanatana Goswami Então, se você faz parikrama com um acharya que faz, uh, que está sob a guia de Sanatana, você vai receber as bênçãos de Sanatana. Então, as pessoas vêm até aqui para desenvolver sambandagyan, para desenvolver. Esta capacidade de entender que nós estamos sempre conectados ao Senhor Supremo. E as pessoas também não têm ideia do que é Diksha. Elas não têm uma ideia clara. Por isso existe um grande problema e, em volta do mundo. Quem vai tomar abrigo de quem? E qual é a condição deste ou daquele? Ninguém se importa. As pessoas se importam pelas opulências externas. A beleza dos tempos, o dinheiro. Isso é o que eles se impressionam. É, essa é a medida, é a régua das pessoas, hoje em dia. Mas a opulência é material. É Mas a Prakrita Vastu Prabhu, o Senhor Transcendental, não pode ser alcançado através da, da matéria. Então Bhakti pramod Goswami Maharaj dizia para shambhava que ele poderia fazer o Parikrama na companhia uh, de Bhakti Bala Goswami Maharaj o querido irmão espiritual de Shila Gurudeva. E ele dançava, ele pulava estaticamente. Quando ele dançava, todo mundo dançava, disse Shambhava. Nós sentimos algo extasiante. Porque o parikrama dele não era um parikrama material. Ele era um acharya transcendental. E Gurudeva Bhaktivigena Bharati Maharaj explica como fazer esse parikrama. Mas não são todos que podem realizar esse parikrama. Muito bem. Bhaktivinoda Thakur também dizia, nem todos podem dar Harikata. O um Harikata só pode ser pronunciado por aqueles mensageiros transcendentais. Por conta do seu intelecto, da sua força pessoal, do seu conhecimento, você não pode pronunciar Harikata. Harikata não é assim barato. Qual a influência do Guru do Vaishnava em nós? Esse é um outro ponto muito importante. Nós somos cegos Goura e não conseguimos ver. Está escrito este kirtana. Bhaktinoda Thakur escreveu isso para nós. Gora Amar. Nós vamos discutir isso amanhã. É? Como o Gouranga Mahaprabhu faz o Parikrama de Vrindavan. Ele não faz isso sozinho, ele vai com o um Vrajavasya. Ele é o Senhor ele Supremo pessoalmente. pessoalmente. Mas mesmo assim, ele vai na companhia de um Vrajavasya. Aí ah, ele vai me mostrar. Isso aqui aqui aconteceu. Isso, aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, aquele outro passatempo. Ele é o próprio Krishna. Ele tem todo o conhecimento, mas mesmo assim ele vai com. Um habitante de Vrindavana, de propósito, para nos mostrar, para nos dar esse exemplo. Então, chama das babas de Maraj está contando que ele caminhava como um mendigo de rua, que ele dormia na rua. Você não dormiria onde eu dormia? Você vai ter medo? Você teria medo das cobras? Você não viaçaça, -as Ele está dizendo. Se eu deixar você na noite onde eu dormia, você ia começar a chorar tudo escuro. Você não viu o que estava diante de você. Uma escuridão pesada. Só tinha uma estrutura de bambu ali. E lá eu dormia. Os chacais podiam vir, as cobras podiam vir. Tudo em volta estava cheio de cobras. A Shambaba está contando que em todo o tempo em que ele fez parikramas nenhuma formiga, nenhum escorpião veio. O tempo todo, todos os anos que babas Babaji Maharaj fez Parikam, ele nunca foi incomodado por um escorpião, por uma cobra, por uma formiga, nada, essa é a misericórdia, porque você precisa acreditar, eu fui com um bastão na mão, embaixo da chuva, E eu caminhava de Xambaba, apoiado nessa, nesse bastão e atravessava essas gramas altas e eu caminhava no meio dessas gramas corria por ali. Ali podiam ter cobras, mas eu ia com toda a força, o Senhor Supremo vai me proteger. Sem água, sem pão, onde eu vou dormir, onde eu não vou dormir, eu não pensava em nada disso. Eu só cantava os santos nomes. Não tem prachada? Ok. Se tiver, ok. Se não tiver, também. Tá tudo bem esse também. Tipo então, com esse humor, Chama das Vagajmaraj nos conta que fazia seus parikramas. Se você quiser fazer um parikrama como um aristocrático, se você quiser ir como um rei, você não consegue fazer parikrama. O parikrama você tem que fazer como Chaitanya Mahaprabhu. Como Diva Goswami Pada. Sob a guia de Nityananda Prabhu. Shrinivasatya Shri Fez Parikra, né? Shamananda Prabhu também, Narutama Dastaku. Mas todos foram sob a guia de um Raghapandhi. Existe essa caverna de onde ficava esse sábio. Maharaj vai nos explicar esses lugares nas próximas aulas. Se você falar sobre Vrindavana por 10 anos, você não vai conseguir se lembrar de tantos lugares. Os lugares dos passatempos de Krishna são incontáveis. Nós vamos tentar dar um resumo para que vocês realizem algo. Então, esse Ragat Pandit. O nosso Srinivasacharya fez parikrama sobre a guia deste pandita, Ragat, Pandita. Os pandita significa erudito, sábio. Mas se você não tem uma realização no seu coração, o que, que você vai dar para os devotos? Quando ele dançava, todos dançavam. Se você vai seguir uma alma condicionada como seu guia, quem pode te guiar? Porque o Dama de Vrindavana, você não encontra no mapa da Índia. Vrindavana não está nem no mapa da geografia do mundo. Ela não faz parte da geografia mundial. Né? Esses lugares sagrados não estão conectados com o mundo material. Você vai encontrar, ah, está cheio de hotel, de lojas aqui. Bhakti dizia, não. Não no Dhamma. Esses hotéis e restaurantes, essas lojas onde esses carros passeiam, tudo isso é como uma cobertura de maia, como uma camada externa de maia. Eles não tocam o Dama Sagrado. Somente Prabhupada, Bhaktinandathaka, Bhaktin Pramod Purigosun Maharaj, Shidhar Maharaj. Só eles podem tocar o Dama. Os materialistas não podem fazer isso. Eles podem ir, ah, eu vou, eu vou fazer, eu vou comprar um bilhete de avião, eu vou para Vrindavanar. Né? Mas assim eles não conseguem chegar ao Dama. O que você quer dizer com pranayi bhakta there can be so many bhakta quem é o pranayi bhakta dentre todos os devotos do mundo ele é aquele tem um amor muito profundo Pranibha pelo Senhor Vakitana. Supremo. Você tem que fazer o parikrama sob a guia desse Pranay Bhakta. Se, for, se você for ao sul da Índia e encontrar um Narayan Bhakta, um devoto de Narayan, e chamá-lo para fazer um parikrama de Vrindavana, ele não vai conseguir. Ele pode ser um devoto puro de, de Narayan. Imaginemos um discípulo, um devoto puro de Narayan. A ista dele, a divindade que ele adora é Narayan, é Vishnu Narayan. Mas ele não vai conseguir te levar a fazer o pariquinho de Vrindavan. Né? Mesmo que ele seja um devoto que alcançou a perfeição na adoração de Vishnu Narayan, ele não pode nos realizar, eles não podem nos ajudar porque ele não realiza. O Dama Sagrado de Vrindavana. Ele nunca esteve no, no, no, no Dama de Vrindavana. Então, dessa maneira, nem pouquíssimos podem nos levar a fazer esse parikrama. Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu, no Rasamrita Sindhu, Shilarupa Goswami escreve. Você tem que se conectar, okay. se relacionar, okay. se associar com um sado muito elevado da sua própria sampradaya. Você tem que procurar alguém na sua própria sampradaya. Se você alcança esse sado puro de uma outra sampradaya, Ramanujya sampradaya, Vishnu sampradaya, não, você vai se confundir, porque você não vai conseguir se no seu Gaudiya Bajana. Sim, eles podem ser sados e podem te dar alguma bênção, sim. Mas, a, o seu Gaudiya Bhajana, a sua adoração a Krishna, Arada, Chaitanya Mahaprabhu não será nutrida se você não está diante de um Vaishnava. Você conhece esse verso? Duração Brita sim a entender esse Não ponto. Okay. Okay. Ah, aquele devoto ali é um sannyasi, eu vou com ele. Uh -huh. Não é assim, Rupa Goswami esclarece isso pessoalmente. Uh -huh. Ele vai esclarecer esse ponto. Rasa, seu objetivo uh -huh. e o meu objetivo devem ser o mesmo. Uh -huh. Se você vier ao meu haricata, você vai desfrutar. Se o seu objetivo vai para um lado e o meu meu objetivo vai para so, outro right lado nós não combinamos so, right shisha, então precisa right haver um um, match, right uma, shisha, um encaixe entre cool. o guru e o discípulo yeah. muito importante eu estava falando sobre isso nas aulas do Brihad Bhagavatamrita Sukadeva Goswami e Parikshit Maharaj são uma combinação perfeita ele é, Shukadeva Vassami, é um, um mestre raro nesse universo e Parikshit Maharaj como aluno, ele é um aluno raríssimo também. Então, nas escrituras podemos encontrar o nome de Parikshit Maharaj, como um discípulo perfeito, ele é é descrito como o discípulo perfeito que ouve o mestre de maneira perfeita e o mestre perfeito é descrito como Shukadeva Goswami nós repetimos esse verso sempre diz Maharaj ninguém pode quebrar essa posição esse recorde de perfeição que há na relação entre Shukadeva Goswami e Perkshit Maharaj Está escrito no Bhagavatam isso. A, a personificação da perfeição de escutar o Harikata é Parikshit Maharaj. E a perfeição da, de, de dar o Harikata, de pronunciar o Harikata é Shukadeva Goswami. Quem vai poder contestar essa verdade inscrita no Srimad Bhagavatam? Quem pode ocupar essa posição além deles? De qualquer vamos ter sadhu baba então, nós temos que alcançar um sado que tenha uma emoção similar à sua. Mas se a sua emoção for diferente da minha, você não vai desfrutar. Você não vai conseguir aprender. Não significa que você não tenha força para fazer bhakti. A questão é que você não pode ser um trapaceiro. Se você tiver com algum desejo de trapaça, nós não vamos combinar. Fraquezas, desejos materiais, ok. É por isso que o Guru se senta diante de vocês, para cortar essa fraqueza. Mas se você perder a fé no Guru, aí sim, isso é um problema. Você não tem fé de que o Guru e o Vashinava podem fazer qualquer coisa? Se eu satisfizer Prabhupada, Bhakti Nudataku, Bhakti Ratschakshida Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, se eu satisfizer seus corações, o que não será possível para mim? Tudo será possível. Mesmo que eu não tenha qualificação, mas a qualidade virá do Guru. Ele vai sentar no meu coração e vai dar Harikata. Todos esses grandes Vaishnavas estão me ajudando. Por isso que eu me sinto inspirado, entusiasmado para dar o Harikata, para cantar os santos nomes. Eu nunca me sinto cansado. Eu não tenho tempo. Se eu pudesse falar das 8 às 10, da, 10 da noite, eu falaria. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho que cantar os santos nomes, fazer meus outros sevas. O tempo é, um fator, é, é o fator principal. Eu não estou me sentindo cansado. A está falando isso porque ele está dando quatro harikatas de duas horas por dia. Ele vai fazer isso por um mês e uma semana. E vai continuar cantando 64 voltas, etc. Ele faz isso ancorado na força dos grandes Vaishnavas. Então, nós temos que, pela misericórdia de Nityananda, encontrar um Vaishnava que está na nossa mesma Sampradaya. E essa associação será mais do que suficiente. Você não conseguirá digerir toda a filosofia que estará à sua disposição. Prabhupada Bhaktisiddhanta da poderia falar tanto, infinitamente, eu não conseguiria digerir tudo o que ele é capaz de falar. O problema não é, é ouvir o Vaishnava. O problema é você digerir tudo o que ele fala. <risos> Se você começar a beber toda essa filosofia, você vai poder ficar com desenteria. Porque é muito para você. Maharaj fez uma brincadeira. Pela misericórdia de Nityananda, você tem que alcançar... Um Vaishnava perfeito como guru. Bem, e so depois... É, é 100, 100 beneficial. Isso te trará então, um bem, benefício Sado, de 100%. Satovara, 100 e <tos> 100 vezes, é enorme. Importante, muito, 100, important. 100 more important. importante. Então, antes de ver isso, Satovara Satovara, esse, Prabhu Dosteva escreveu, Aqueles que think pensam, de Xambaba, que o Gaudia Bhajana, que a Gaudia Mat propõe um processo incompleto. A adoração a Krishna Firtanagajamata é incompleta. Eu preciso empreender mais fora, eu preciso dar um jeito de aprender mais alguma coisa. Esses são Mayavadis. são Advaita mayavades. Não posso pensar que Rupa Goswami possa ter dado algo incompleto, que Diva Goswami Pada possa ter dado uma informação incompleta, que Sanatana Goswami deu informações incompletas, que Baladeva Vidyabushina Bhakti Naitakur, eles estão permitindo que eu saiba. Não, faça só isso. Não. O Gaudiya Bhajana não é incompleto. Se você tem um desejo de estudar coisas por fora, é porque você ainda é uma Yavada. Se, se você quiser acrescentar algo, imaginando que o Gaudiya Bhajana aqui, a filosofia da Gaudiya é incompleta, isso na verdade é... Um, um desejo de ser Deus, um desejo de ser superior aos Vaishnavas, superior ao próprio Krishna. Que está manifestado na palavra dos santos. Quando Narada Muni, quando Narada Ji Maharaj quis saber os segredos dos passatempos de Krishna, de Sadashiva, Sadashiva, o Shiva transcendental. Ele diz, eu não posso falar para você todos os detalhes, eu posso dizer algo mas tudo em detalhes eu não posso lhe dizer se você quiser todos os detalhes você tem que pedir a misericórdia de Vrindadeva de Vrindava né? Vrindava é a deusa de Vrindava é né? a deusa de Vrindava eu posso ir para o palikram mentalmente você pode ir para o palikram Maharaj está dizendo que nós podemos às vezes fazer parikrama mentalmente. O parikrama mental é muito difícil de fazer. Você tem que enxergar claramente o que está acontecendo. Eles enxergam claramente, eles sentem que estão em Vrindavan. Eles não ficam fazendo um, um exercício de imaginação qualquer. Eles se sentem diante do Kunda. Se você fizer o Dama você recebe um resultado excelente do ponto de vista espiritual. Se você conseguir alcançar esse, esse, esse poder, fazendo, cantando os santos nomes, pensando em, no Senhor Supremo. Hoje em dia, as pessoas têm muita preguiça. Elas não querem empregar toda a própria energia, toda a energia. Ah, Maharaj, eu vou descansar um pouco é melhor. Quem pode ficar fazendo todo esse esforço? Mas se você praticar pela misericórdia de Guru Vaishnava, um grande poder vai se manifestar espiritual. Então, Narada, pelo, pelo, pelo conselho de Sadashiva, ele, ele vai orar aos pés de Lotus de Vrindadevi. Ó, oh, Devi, Eu gostaria de ver os passatempos de Krishna, saber como são os Astakalya-lilas os passatempos de Krishna, no Vrindavana. Não. Diz para ele, ela dá um aviso para ele. Está escrito isso. Os acharyas de hoje em dia dizem outra coisa. Mas o que eu estou dizendo está no, no, no Shastra, está documentado. Vrindadeva diz para ele, ah, isso é algo muito secreto. Isso não deve ser aberto. Vrindadeva diz que não se deve falar desses temas. Ah, mas os falsos Vaishnavas querem falar sobre isso facilmente. O Pada disse que a raça material é feita de defeitos. A raça material está contaminada com incontáveis defeitos, para o Padre Bhaksidenta escreve. Shirakisha, o Samaraj também... Confirmou esse ponto. Por que, que eles escreveram isso? Secretos, Porque a Sarasa é totalmente secreta. Não deve ser obe... Esse assunto não deve ser aberto e discutido diante many do público comum. Está cheio de documentos, eu já dei para vocês esses documentos diante da... many durante many essas discussões. Eu já lhe dei so see, esses documentos antes. Vocês se lembram essas explicações, essas evidências shastricas? Então, o Vrindadevi vai dizer para Narada, isso não é um assunto que deve ser discutido abertamente. Ela diz, bom, eu posso te ajudar. E ele começa a fazer austeridades e uh, autocontrole. E só depois disso o Vrindadevi aparece. E ele vai falar sobre esse seu desejo. E ela vai dizer, ok, mas esse tópico é muito secreto. Eu vou lhe dar alguma, alguma uh, pista, vá tomar banho no rio sagrado, no lago sagrado e ela vai contar para ele coisas secretas. Você não deve repetir isso, porque os materialistas têm uma sensação material no coração. Eles querem desfrutar da matéria e eles vão cometer ofensas contra o Senhor Supremo ao falar sobre Arasatatu Arasata Arasalila. Tome muito cuidado com esse assunto ela disse a própria Vrinda dele, para nada da manhã. Então, se nós estamos discutindo a importância, a sacralidade do dama, marcos vai explicar como conceber, como fazer o pradhan de e você vai, nós vamos acompanhar isso. Então, tente ter paciência e você vai ouvir esse Harikata. Eu sei que vocês estão vindo aqui duas vezes por dia, mas eu não, eu não estou pensando na dor desse desconforto, mas na dor que vocês têm em vir até a Índia para ouvir Harikata. Então, é por isso que eu estou falando duas vezes por dia. Eu gostaria de parar a nossa topic discussão aqui, porque o um coletar tantos documentos, sobre o